Fala galera, beleza? Sou a que tô aqui para mais um vídeo no canal. E hoje a gente está aqui no Animal Jam e tipo a gente vai agora ativar e vou explicar para vocês a, sobre a verificação de duas etapas, né? Que foi aquela mini atualização que teve aqui no Animal Jam. O Animal Jam publicou o aviso lá no Instagram dele. Se vocês quiserem depois passar lá, o link vai estar tá na descrição. A gente vai aqui em Gravações, aí tem aqui autenticação de dois fatores. Vamos aqui clicar em Gerenciar Conta colocar o coisa aqui, ok, vai levando direto para o site do Animal Jam, bom gente, o site, né, quando a gente colocar lá, lá os números, vai levar a gente para cá, que é para ferramenta dos pais, a gente vai conectar sua conta esse e seu e-mail, tá, aqui no ferramenta dos pais, e agora a gente vai ativar de duas etapas, que é a nova configuração, ó, a verificação de duas etapas vai adicionar mais segurança à conta da sua criança, quando uma criança entrar, será enviado um código de verificação ao seu e-mail dos pais. A criança vai precisar digitar esse código e a senha dela para poder jogar. É como se fosse, gente, uma senha dupla. que é para O Animal Dia falou que é para evitar invasões hacker e que os jammers percam os itens. Caso alguma coisa de novo, né, no Animal Jam aconteça. Então, a gente vai ativar. Ele acabou de enviar para mim um código. Vocês vão colocar o código aqui. Bom, acabei de enviar. Agora a gente vai entrar novamente no Animal Jam. Aqui, gente, vai aparecer essa janela para vocês. Vocês vão clicar em OK. Pronto, gente. Minha conta já está aqui. E, tipo, vai ser a mesma coisa que você for logar. Vai pedir a sua senha. Para aqui a senha, gente. Aqui, quando a gente colocar a senha, vai aparecer aqui a verificação de duas etapas. Digite o código de verificação na entrada do e-mail seus pais para verificar. Vou olhar aqui no meu e-mail. pronto gente já coloquei o código e pronto gente a sua conta vai estar tá protegida né tipo você coloca isso só uma vez tá no jogo mas se você for colocar ou entrar na sua conta em outro celular né ou notebook vocês vão ter que receber a senha de acesso de novo eu aconselho vocês ativarem isso tá para proteger a sua conta uh, no máximo também contra hackers e também contra uh, outras pessoas acabarem descobrindo e tentar roubar os seus itens e a verificação vai te ajudar bastante. Bom, gente, esse foi o vídeo, vocês tenham gostado, comente aí o que você acha.